é o centro acadêmico mais antigo do Brasil, fundado oficialmente em 8 de julho de 1903. Surgiu da oficialização do que então era uma agremiação já existente na época dos estudantes da Escola de Engenharia da UES. Desde então, é uma referência como entidade estudantil e atualmente representa cerca de 5 mil estudantes de graduação da EE. Ramon Iago da Cruz por Engenharia Mecânica, e tem uma intensa e diversificada vivência acadêmica. Foi bolsista do setor de apoio acadêmico da Escola de Engenharia, diretor de eventos do Centro dos Estudantes de Engenharia Mecânica, o CEMEC), bolsista de Iniciação Científica, do Laboratório de Mecatrônica e Controle da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o LANEC, coordenador da Feira de Oportunidades Urbis, e já atuou também no setor de pessoas do seu e em uma gestão anterior, fora outras vivências e trabalhos voluntários. Ramon, muito obrigada por participar aqui do podcast. Seja muito bem-vindo. Oi, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado à Escola de Engenharia, obrigado à Mariana, obrigado ao Paulo ali também pelo vídeo. Vai ser é um prazer eu já conversar aqui com vocês. Ramon, quais as propostas e metas dessa nova gestão do seu E? Então, a gente vem de uma gestão que iniciou ali o retorno da pandemia ali, da parte online. Então, o retorno foi bem difícil. A gente não esperava, assim, na gestão passada que seria tão rápido, assim, esse retorno né? das atividades online já presencial. Foi uma reestruturação, não digo começar do zero, a gente já tinha muita noção, assim, sobre algumas questões, mas foi bem difícil. Então, a gestão passada foi muito nesse retorno, assim, essa aproximação com os alunos, que, querendo ou não, acho que não só o seu E, mas muitos grupos hoje de extensão, que exercem outras atividades, acabaram se distanciando muito dos alunos. E a gente percebeu isso. E a nossa ideia desse ano é continuar esse trabalho. E aí, agora que já está mais consolidado esse retorno presencial, às atividades, seja os eventos que a gente proporciona, com então, até o dia a dia aqui da sede, a gente quer realmente voltar a ter essa conexão maior com os alunos da escola de engenharia, ter maior referência para os alunos quando eles verem que eles precisam de ajuda seja questão acadêmica seja a gente tem o setor social que exerce várias atividades aí no meio da saúde mental né? que eles vejam nós como essa referência, né? nós essa fonte de ajuda de suporte, algo que era muito forte antes da pandemia, né? o CEUE era realmente muito forte enquanto isso os alunos sabiam onde procurar ajuda que era no e muitos alunos não sabem o que é o CEUE, né? até porque é meio confuso Pô, eu tenho meu diretor acadêmico do meu curso, e aí tem o CUE, e aí tem o DCE, meu Deus, pra onde eu vou sabe? A gente quer se aproximar mais assim dos alunos, cada vez mais, e fazer com que realmente a gente volte a ser essa referência, assim, pra todos. Atualmente, quantos membros compõem a diretoria do seu e e quais são as áreas de trabalho? Hoje, é algo, digamos, inovador, na né, nossa gestão. É a primeira gestão que tem quatro pessoas no setor da presidência, compõem ali, né o setor da presidência, que fazem parte da diretoria, da diretoria executiva. Dentro disso, nós temos o setor de pessoas que atua realmente mais saber como está os integrantes. Sabe? Tem esse cuidado maior dentro do seu E como gestão. Então, ver se o membro está se sentindo bem na sua área, ver se o membro está se sentindo talvez não tá muito confortável, se tem alguma atividade que ele não está gostando. Realmente, o tipo de pessoas fazem esse acompanhamento interno né, dos membros e aí, junto com a presidência, a gente atua ali e vê quais as ações que a gente pode vir a tomar para essa pessoa realmente se sentir bem. A gente bem com essa ideia também da gestão, se sentir unida, se sentir como uma família mesmo. Então, o setor de pessoas acaba pegando mais nessa questão. Nós temos as extensões, então a gente tem a extensão acadêmica que atua mais nessa parte de eventos externos e geralmente com o apoio ali das empresas, enfim. Então, é a extensão acadêmica que acaba atuando por exemplo, na organização do Hackathon, na organização das visitas técnicas, de palestras, muitas vezes tem muito as empresas, às vezes, que entram em contato com nós, seja através de e-mail, seja através de algum conhecido, de um amigo, talvez, da própria gestão, a extensão acadêmica acaba sendo responsável por isso, por executar essas atividades externas, assim, proporcionar esse outro lado, fora da sala de aulas, para os alunos. Dentro disso, a gente tem a extensão social, que vem com atividades para proporcionar também para os estudantes de engenharia algo a mais, assim, mais pensando também como pessoa, então atividades como o Zero, que é uma parceria que surgiu também junto com a Escola de Engenharia, é um projeto de extensão que tem hoje que trata sobre a saúde mental durante o ano também o pessoal acaba abordando vários temas, assim esse ano tem algo que a gente quer focar muito cada mês, a gente diz que são meses é um mês para cada coisa então existe o Setembro Amarelo, tem alguns que são mais conhecidos, né, então tem Setembro Amarelo tem Novembro Azul, dentro disso a gente quer pegar cada mês e fazer atividade referente a um tema, como alguns meses realmente são meses mais conhecidos, assim, tem alguns meses que são temas que muitas o pessoal acaba não abordando, então a gente tá nessa gestão um pouco mais preocupado com isso, de trazer também essas ações e aí dentro disso também a gente tem algumas ações como Yoga, Yoga para Todos que a gente vai fazer uma parceria, né, que é o um grupo de extensão que existe lá na Ezefid, então a gente vai tentar trazer isso para a escola de engenharia, tentar proporcionar isso para os alunos, então é a extensão social que puxa isso, algumas ações solidárias também que a gente faz, no ano passado a gente acabou não fazendo, mas em outros anos a gente já fez atividades como mês das Crianças, na né? então a gente pegou alimentos e tudo, e isso geralmente até às vezes acaba acontecendo em parceria com outros setores de dentro do próprio CEUEM, então às vezes quando tem algum evento, uma festa, por exemplo a gente quer tentar puxar essa parte do ingresso solidário que a gente diz né? então doação de algum alimento, doação de algum brinquedo, talvez, para que a gente consiga fazer uma outra ação depois. A gente tem também o setor acadêmico, o setor acadêmico ele acaba lidando mais com essa parte interna, né? daí de parte burocrática com, diretamente com a escola de engenharia com as congrades em si com os cursos específicos, então muitas vezes quando a gente, recentemente eu acho que logo de arrancada ali no início do ano, a gente teve uma situação ali com um curso que precisava de um discente para representar ali numa comissão, foi o um setor, por exemplo acadêmico que foi atrás do aluno enfim, para saber quem que a gente poderia indicar como era um curso específico, tem que ser uma pessoa do curso para estar ali representando nessa comissão, então a parte acadêmica acaba puxando isso a gente tem o setor de administração, que hoje ele não tem uma diretoria, mas é mais quem comanda. O setor é a presidência como um todo, mas o setor de administração, ele é os bolsistas que nós temos hoje, que cuidam aqui da sede. Em tese, a gente teria quatro bolsas hoje a gente tem só duas ativas infelizmente por conta dos cortes a gente acabou perdendo as outras duas então a gente tá tentando ver se consegue reverter isso de alguma forma mas são os bolsistas que realmente atuam aqui na sede com aqui cuidando da parte administrativa cuidando da sede referente até os locais de convivência aqui então a gente começa a notar assim cada vez mais que os alunos estão vindo para a sede seja só para realmente descansar curtir aquele momento de intervalo de uma aula para outra ou seja para dormir Daqui a pouquinho para conversar com alguém ou até mesmo para estudar. A gente tem a nossa sala de estudos aqui, que a galera, cada vez mais, a gente pensa em melhoria, então a galera acaba vindo para cá para poder utilizar esse espaço. A gente tem o setor financeiro, que realmente acaba dando mais essa parte das finanças, realmente do seu E, então, para a própria questão de compras aqui para a sede, seja de contato com o fornecedor, então a gente tem uma partezinha ali que a gente faz algumas vendas de camisa, então, outros produtos que geralmente a gente faz de divulgação para os alunos, então é sempre realmente para os alunos, então. É o setor financeiro que puxa toda essa parte Tem a parte de burocracia junto com a presidência Que a gente acaba puxando em contato com o banco ali Então tem algumas questões Que a gente tem que estar sempre no banco Em conjunto com o financeiro A gente tem o vice-diretor financeiro que Ele atua no setor de ensino O setor de ensino ele é responsável pelo pré-vestibular Inclusive hoje a gente começa é O retorno oficial assim, das aulas presenciais Agora nesse momento acontecendo a primeira aula Depois de três anos do PV online hoje está acontecendo a primeira aula, a aula inaugural do pré-vesticular. A gente está muito orgulhoso disso porque foram três anos bem difíceis assim, a parte online, né? então está sendo bem desafiador assim, esse retorno presencial. Então a gente tem um setor de ensino que puxa nisso e dentro do setor de ensino existe um diretor financeiro, ele acaba atuando mais e gerindo mais essa parte financeira daí do cursinho em si. Eu digo que tem um pouco esse contato porque ele faz a solicitação por exemplo, de pagamento dos professores do cursinho e aí nós pós-presidência e financeiro faz a prova por conta do contato com o banco. Ele acaba administrando toda essa parte de pagamento, de receber também, pagamento da taxa de matrícula ali e taxa mensal dos alunos e toda a questão de compra também para o próprio andar do cursinho ali. Com isso a gente acaba fechando com Doze pessoas na diretoria A diretoria executiva hoje Na verdade 13 <risos> esqueci de alguém A gente tem um setor de comunicação também o setor de comunicação basicamente lida com todas as Redes sociais do seu e então Vai de Instagram, de Facebook De LinkedIn, todas as redes Mesmo o site também, eles que são Responsáveis por atuar nessa parte E hoje realmente a gente tem uma diretoria um pouco Maior, comparando com outras Diretorias anteriores Justamente até por a gente ter uma pessoa mais Hoje na presidência, é algo novo, uma outra gestão teve, e a gente resolveu ter, porque na verdade até a última gestão chegou a pensar nisso e a gente basicamente executou nesse ano, por conta que a gente percebeu que eram muitas atividades que envolvia a parte da presidência, muitas responsabilidades também, que talvez uma terceira pessoa tiraria um pouco do peso de todas, seja, seria algo mais equilibrado e mais tranquilo de se trabalhar ali, de tocar o ano. Ramon, você taxa ali no início essa intenção de vocês nessa gestão de de retomar essa proximidade com os alunos, que tivemos o ingresso de muitos durante o período de ensino remoto emergencial. Então, eles não tiveram essa vivência dentro do campo, essa retomada como o principal objetivo dessa gestão. Então, falando para este público, porque para quem já é veterano pré-pandemia, já tinha essa tradição de saber os eventos do CUE, um calendário de atividades do CUE. Nós temos aí até eventos que são considerados bem tradição dentro da escola. Hum. Poderia citar para esse público quais são os grandes eventos do CUE ao longo do ano? Eu considero como um evento, porque eu acho muito legal, assim, porque é o nosso processo seletivo, basicamente. Porque, ao meu ver, é dentro do processo seletivo que a gente consegue ter uma noção quais os públicos que a gente está alcançando na escola de engenharia, sabe? E ao ver o pessoal, tipo, tentando ingressar dentro do seu e pessoas realmente de várias áreas, assim, de vários cursos. Esse ano a gente teve pessoas da ambiental, por exemplo, se inscrevendo, então é um pouco mais difícil de alcançar porque, enfim, acaba atuando mais no vale. Teve pessoas também da própria Alimentos, teve gente da Cartográfica que se inscreveu no processo seletivo. É legal, assim, é bom ver isso porque a gente consegue ter essa noção e quanto maior também a quantidade de pessoas participando, né? a gente consegue ver se a gente de fato está agradando o que a gente está fazendo nos né, nossos projetos. A gente tem também alguns projetos que o pro pessoal do social puxa, que ocorre durante o ano. Então o Setembro Amarelo é algo mais marcado, né? é algo que sempre acontece. Dentro do Setembro Amarelo a gente tem várias atividades que a gente acaba fazendo ali. No ano passado, por exemplo, a gente espalhou algumas caixinhas de desabafo pelo campus, Então em alguns locais, assim, tinham várias caixinhas de desabafo. E a gente finalizou, basicamente, com uma psicóloga, no... a gente fez uma palestra, onde a gente leu esses desabafos e discutiu um pouco em que tipo de questões a gente poderia, talvez, estar ajudando aí para melhorar essa convivência, né? Esse dia a dia do estudante de engenharia. Dentro disso, a gente tem o yoga também, que não tem bem um período específico no ano, assim, ele acaba acontecendo. Agora que a gente vai tentar parceria com yoga para todos, então talvez a gente vai acabar pensando em alguma coisa perto, talvez. Talvez da semana acadêmica, ou talvez um pouco antes. A gente tem um Hackathon, que é um evento que iniciou durante a pandemia e a gente conseguiu trazer ele no ano passado para o presencial. Foi muito legal. Eu, inclusive, o ganhador, um participante ali, já está atuando, que é o Mercado Urgs. Até teve divulgação da Escola de Engenharia. Foi um participante, um grupo ali que conseguiu no Hackathon desenvolver um empreendimento e hoje eles já estão atuando. O Hackathon é um evento onde a gente traz uma problemática. É basicamente uma imersão que a gente a gente tinha um final de semana ali, onde separa as equipes e a gente traz uma problemática para as equipes. Dentro disso, essas equipes elas vão se separar e vão trazer projetos né, que possam ser algum tipo de solução para aquela problemática. Dentro disso, eles têm várias assessorias. Assim. Então, eles têm contato com pessoas que têm muito conhecimento, empreendimentos na área, como fazer, questão de marketing também, de como eles podem fazer o marketing disso. Então, eles têm um acompanhamento, uma mentoria. Eles tem mentorias especializadas em vários assuntos, assim, durante esse final de semana. Então, eles vão evoluindo a ideia deles. Então, eles vão vendo questão financeira, como eles vão lidar com isso. Então, eles têm uma mentoria que vai trazer vai focar muito nessa parte, vai trazer para eles como eles devem fazer o que, que eles devem pensar. Dentro disso, questão de marketing, então como eles podem trabalhar a parte de divulgação disso, da marca, do logo, do slogan, em quais redes sociais talvez eles devam focar para alcançar o público específico que eles estão pensando. A própria questão de administração do projeto, ali de como eles vão executar, quem vai ficar responsável pelo quê, como eles vão tocar isso para frente. Então eles têm toda uma mentoria que vão auxiliar eles durante esse período do evento para no fim, então eles fazerem a apresentação, ali, e existe uma banca, uma banca especializada que faz a avaliação dos projetos. Dentro disso é feito então o um ganhador, a gente tem algumas premiações, a gente faz parceria com algumas empresas, e existe premiações em questão de dinheiro, em questão de prêmios assim, então de camisas e questão de brindes assim que a gente acaba conseguindo, também parceria com algumas empresas para o pessoal que participa. Esse ano a gente quer fazer algo maior, a gente provavelmente vai fazer nova parceria com a PUC que a gente conseguiu no ano passado, que nos seteou ali, né? então acabou sendo a sede ali no Tecnico PUC, esse ano a gente pretende manter essa, algumas parcerias que realmente a gente percebeu que deu certo e a gente quer expandir agora dessa vez durante o online a gente teve um público bem legal, agora no retorno presencial a gente teve um público, agora que o pessoal sabe o que é o Hackathon, que a gente ficou com um pouco de receio assim, que a gente percebeu que nesse último Hackathon acho que a galera não sabia o que que era, acabou focando muito no online e aí percebeu e tá, mas como é que vai ser isso presencial agora? Sabe? E aí a gente conseguiu mostrar, eu acho, assim, como é o dia-a-dia -dia, né, de quem participa de um Hackathon. Então, a gente tem pessoas na própria organização que já participaram de vários outros Hackathons, até para trazer isso pro nosso também, algumas experiências. Então isso foi bem legal. É legal o pessoal atuando, assim, para realmente trazer algo que o nosso público aqui assim, da Escola de Engenharia goste. Pensando em outros eventos também, a gente tem alguns eventos mais direcionados, públicos mais específicos, assim, então pensando no portas abertas da URGS, que a gente atua também, a gente tem uma espécie de roteiro que a gente acaba fazendo aqui dentro da sede, apresentando o E para esse pessoal externo né, da URGS que vem conhecer, que vem conhecer a própria escola de engenharia vem conhecer a nossa história também então são eventos que a gente acaba apresentando assim, querendo ou não, tem uma galera também que até mesmo às vezes de dentro da URGS vem conhecer um pouco para ver como é o dia a dia, a gente tem também a própria recepção dos bichos cada ano a gente pensa em algo diferente assim para tentar trazer, esse ano a gente quer vir com umas ideias novas assim, que a gente quer mudar um pouco fazer algo diferente assim, para realmente tentar trazer o maior número possível de bichos, de todos assim se sintam acolhidos, a gente sabe que o bicho geralmente quando chega ele recebe muita informação é muita sigla, é muito departamento ele tá totalmente perdido, ele não sabe o que fazer, então a gente quer realmente ver como melhorar isso como tornar mais fácil assim essa recepção das informações que eles acabam recebendo também a gente tem a parte mais de de integração, aí né? são as festas então, a gente tem uma festa já que é uma festa que ela tem um conceito que vem desde a década de 50, que era uma festa que existia no seu e lá na gestão, na década de 50, que é o baile da namorada que existia naquela época, né, era uma festa mais conceito, assim realmente era um baile, atualmente a gente tem agora desnamorados, tá é indo pra sétima edição esse ano, ocorre justamente no mês do, do dia dos namorados então. é uma festa bem diferente, assim, comparada com outras festas da URGS, então é um momento a gente fala em festa, todo mundo pensa nossa, é uma doutorada Não, mas é realmente é são um momentos de diversão assim, né? Querendo ou não, a galera tá sempre a nada Com prova, com o dia a dia Com o estresse que tem, com o serviço Com família E querendo ou não, é onde a gente consegue Sopilar um pouco, sem assim, estar uma relaxado Então é um evento assim realmente que Cada vez cresce mais A última a gente trabalhou com um público de 1.300 pessoas É um dos maiores eventos Que a gente tem dentro do CUE assim, Porque querendo ou não, envolve toda a gestão Atuando ali na organização Sessão, é um evento que envolve questão financeira muito alta, que era é um bom fluxo de caixa, assim, pro seu E. E a gente existe um evento que a gente tá tentando trazer de volta, e esse é um pouquinho mais difícil, mas que é o, os reps que a gente fala aqui do seu né, que ocorria aqui dentro do seu E. Então a gente tá tentando ver se consegue retornar esse ano aí, que é também uma ideia de mostrar pro pessoal realmente, que daí não é bem uma festa, né, é realmente um momento de integração do pessoal aqui dentro do próprio campus, o pessoal que tá geralmente em algo, assim, quer sair um pouquinho e terminou do intervalo de uma aula para outra vem para cá curtir um pouco dar uma relaxada assim desestressar um pouco então são alguns eventos assim que a gente atua né durante o ano e algumas uh, parcerias assim que a gente acaba fazendo realmente durante o ano, vai em questão de palestras. Em questão de palestras não tem realmente épocas também específicas porque são muito de parcerias. Muitas vezes a gente entra em contato com, com as empresas até de acordo com indicações assim de alunos. Às vezes tem alunos que falam ah, pô, seria legal talvez fazer a entrevista com tal empresa, fazer uma palestra com empresa, sei lá, de consultoria. Hoje em dia tem muitos alunos que estão seguindo esse ramo. Até no ano passado, por exemplo, nas visitas técnicas, a gente teve algumas empresas no ramo de consultoria que a gente levou, algo um pouco diferente assim querendo ou não, a gente focava antes da pandemia, quando ocorria as visitas técnicas muito em empresas de chão de fábrica mesmo, no passado a gente acabou dando essa possibilidade, viu que o pessoal aderiu bastante, assim, o pessoal gostou muito então esse ano, novamente, nas visitas técnicas provavelmente vão ocorrer durante a semana acadêmica a gente vai trazer novamente empresas para esse público específico. A gente vai muito também no que a gente percebe que os alunos estão procurando. Então, tem muitos eventos assim, tem eventos que realmente são mais tradicionais, que já existem há um bom tempo, assim, vai em questão de Setembro Amarelo, vai na parte da própria Desnamorados, que já tem um certo tempo. Mas tem eventos novos, assim, que a gente vem trazendo. o Hackathon, querendo ou não, é muito recente, surgiu na pandemia. A gente acredita, assim, que vai ser um dos grandes eventos do seu Vai provavelmente entrar ali como um calendário certo, com um grande evento do seu e. -mail cada vez mais a gente percebe que as empresas estão nos procurando, querendo fazer parcerias para o Hack. Tem alguns eventos também que ocorrem através do próprio ensino o mais focado pro pré-vestibular. Então a gente tem o Setembro Amaral também, uma parte mais para o pessoal, então tá fazendo pré-vestibular. Tem alguns alões, assim, específicos que acontecem também puxando o pessoal. São bastantes eventos, assim, que a gente acaba atuando ali. E realmente tem muito essa questão de adaptação, né? A gente percebe muito, assim, quando a gente vê que tem um evento que não tá agradando não está talvez alcançando o público que a gente espera, a gente remodela ele, a gente senta, conversa, abre para os próprios alunos daqui a pouquinho para entender o que eles acham que deveria mudar. Ramon, durante a tua fala, em vários momentos, você citou a questão da importância da interação e desses eventos especificamente que tratam também da questão da saúde mental. Através do conteúdo postado nas redes sociais do seu E, todos esses eventos realizados, projetos existentes, um destaque aí para aquele... Que você citou, o meu e zero, pode-se perceber que há uma preocupação constante do seu E com as questões pertinentes à saúde mental dos estudantes. Claro que a gente teve toda a pandemia, mas isso precede já a pandemia. Por que, que esse tema tem se tornado cada vez mais prioridade dentro da vida acadêmica? Na verdade, antes da pandemia a gente já sentia isso, não só o seu E. Em si, mas os próprios centros, assim, a gente sempre percebeu dentro da escola de engenharia algo que tem se tornado agravado, assim, e aí eu acho que com a pandemia parece que piorou um pouco, querendo ou não, as pessoas se afastaram mais, ficaram, tiveram menos contato. Essa própria questão que a gente brinca muito, do bicho pandemia que a gente fala, mas é que são pessoas que acabaram entrando, não tiveram aquele contato com o seu colega, não tiveram aquele momento que a gente falava também, pô, legal, tu chegava, por exemplo, na fila da Rio, tu tinha um bando de gente junto, assim, ah, tu sabe, é bicho, porque a galera que tá sempre junto, assim, estão sempre muito unidos. Com a pandemia em si, a gente viu que a galera se afastou. Ninguém sabe quem é o colega de barra, sabe? Poucos, assim, sabem, tipo, contar 10 pessoas que talvez são da, da mesma barra. Eu, quando entrei, por exemplo, andava com todos os meus colegas. Meu curso entra em torno de 60 pessoas por barra e a gente tava quase sempre os 60 juntos ali. Então era algo até bizarro, assim. E a gente percebia muito isso. E hoje, pós-pandemia, a gente sentiu que isso agravou, assim. As pessoas ficam mais solitárias, ficam mais sozinhas, e como era algo que a gente já atuava muito antes da pandemia, a gente, durante o IAD, ficou um pouco mais difícil de trabalhar isso. Porque realmente era algo novo, ninguém esperava, ninguém soube talvez como lidar com isso, então a gente fez algumas ações. Agora com o retorno do presencial, desde o ano passado, a gente já vem muito preocupado com isso. De sempre tentar buscar coisas novas, assim, para chamar o maior número de alunos possíveis, sabe? Algumas pessoas entram na engenharia com a ideia de, nossa, vou mudar minha vida, sabe? Vou me formar engenheiro, sei lá, vou ajudar minha família, vou crescer financeiramente, só que a gente nota que não não tem esse apoio quase, sabe? Que acaba se tornando realmente muito difícil, assim. O curso já é um curso difícil, o teu dia-a-dia -dia já é completamente difícil, porque tu não tem uma rotina certa, assim. Isso se torna até ruim, para às vezes, para conseguir um estágio. Estágio, geralmente, é fora de Porto Alegre, então tem toda essa questão do deslocamento. Então, realmente, acaba se tornando muito pesado, assim não só o setor hoje social, por exemplo, ele puxa essa questão realmente mais da saúde mental, mas a gente tem, por exemplo, a própria parte do, do acadêmico que está buscando agora puxar algumas demandas para si, com a própria captação de tentar entender o que no que, que o aluno está tendo dificuldade hoje, Cancelamento de matrícula, seja talvez na inscrição de um estágio. Eu sei que existem as informações em vários, partes, vários sites aí, às vezes, da Ubes. Querendo ou não, é difícil. O aluno tem um dia a dia muito difícil. É difícil de tu sentar, assim, ter que ir procurar, porque a informação, ela está lá em um lugar. Só que é um lugar que tu tem que vasculhar, sabe, para achar. Não é fácil, assim, de achar a informação. Então, o seu e, ele está tentando proporcionar essa troca de informação um pouco mais fácil, assim, deixar mais fácil e através realmente de tentar entender o que que o aluno está tendo dificuldade tentar ver no que que a gente pode atuar sabe? junto com a própria escola de engenharia, junto com as comdades ali. Tem alguns cursos que, querendo ou não, a gente nota que é um pouco mais difícil por própria questão, enfim, das cadeiras em si, às vezes, do próprio corpo docente ali, que dificulta um pouquinho a vida dos estudantes. A gente realmente está tentando atuar de diversas formas, assim seja com projetos daí realmente focado mais nessa parte da saúde mental ou questões também que tratam mais essa parte burocrática daí da URGS. Querendo ou não, um acaba afetando o outro, para realmente tentar chegar numa solução e tornar mais fácil a vida acadêmica dos estudantes. Ramon, o seu E e os diretórios acadêmicos. Foram convidados a participar, por exemplo, da construção de propostas de alterações curriculares necessárias agora que estão ocorrendo nos cursos para implantação da curricularização da extensão? A gente tem hoje, por exemplo, quando é feita a eleição ali da gestão do CUE, a gente já elege também os representantes para cada conselho. né? Então, Consune, Condrade, qual outro, o próprio Comex, que daí trata mais essa parte da extensão. A gente notou que que algumas comissões que existem elas não atuam apesar da gente ter o cargo não é infelizmente convidado a participar a gente está muito focado nisso também em mostrar que a gente é presente e não só presente por estar ali mas também para debater sobre as questões que são trazidas a gente não quer ser só uma pessoa ali para dizer que sim ou que não ou quando tem votação a gente realmente quer atuar a gente quer tentar entender como está sendo feita essas construções de forma geral assim pensando tanto seu e como todos os diretórios a gente percebe que os conselhos infelizmente nos parece muito assim, apesar da gente ser aluno e nós que vamos passar por isso, não parece, às vezes, a nossa opinião é pertinente, sabe, e a gente fica um pouco triste com isso. Isso é uma questão que, por exemplo, a gente quer retomar, assim, de realmente nos mostrar que não pode ser desse jeito, sabe. Então, a própria questão da comissão de extensão, assim, hoje a gente tá tentando correr atrás, para entender de que forma está existindo, muitas vezes a gente só chega para nós uma informação, ah, a de extensão atuou de tal forma, eles, sei lá, chegaram com tal conclusão, tá, mas a gente tem um representante de comissão de extensão, que é para estar nesse conselho, mas não nos informam, sabe, não nos informam datas de reuniões, datas de quando vai ser pautas, o que vai ser discutido, então a gente sente um pouco de falta. às vezes em cima disso, é algo que a gente realmente quer retomar esse ano, a própria questão de atuar mais também em conjunto com os diretórios acadêmicos, a gente percebe que alguns diretórios acadêmicos são mais fortes, assim já tem uma tradição, aí geralmente cursos às vezes até maiores, mas também tem cursos que são menores, mas tem uma atuação muito ampla assim, junto com a sua congradi com o seu departamento. A gente quer colaborar para que não seja só um ou outro DA que seja forte, sabe? Mas que todos os DAs tenham essa condição assim de atuar junto com a congradi de forma mais forte, mais intensa. Da própria congradi deixar essa abertura, sabe? A gente percebe que tem algumas congradias que não, não escutam, assim, eles chamam os alunos para participar, mas quem decide somos nós, os alunos. Sabe? É quase meio irônico. Assim, a gente tem uma participação de um indiscente, mas ele não ser escutado, sabe? Então, a gente quer tentar realmente mudar isso de forma construtiva, assim, de realmente sentar, conversar, tentar entender talvez o porquê, tanto da parte dos alunos também, tentar entender o que, que eles acham que deveria melhorar em questão de comunicação. A gente percebe que tem alguns departamentos, assim, que muitas vezes reclamam que não existe comunicação dos alunos com o departamento, mas ao mesmo tempo a gente não vê a abertura do departamento para que haja essa comunicação dos alunos com ele, que seja de forma mais tranquila, assim, sabe, essa comunicação mesmo, essa conversa entre aluno e os departamentos em si dos conselhos. Para finalizar, Ramon, que recado você gostaria de deixar para esses ingressantes do período do ele que vocês apelidaram carinhosamente de bichos pandemia, que agora estão começando a vivenciar o ensino presencial, a interação no campus, que recado você gostaria de deixar para eles? Dizer para eles que a gente está aqui para ajudar, seja o seu E, quanto os diretórios acadêmicos assim de cada curso. Muitas vezes, alguns cursos eles acabam se sentindo um pouco mais retraídos. Assim. O seu E, nossa, tem muita gente, então eu prefiro seguir mais no diretório acadêmico. A gente está em contato com os diretórios acadêmicos também para tentar entender o que, que eles estão tendo de dificuldade, o que, que talvez os alunos, a gente quer melhorar isso também, essa comunicação com os diretórios, para justamente os alunos que não se sentirem bem, talvez, em. Nos procurar, por ser talvez algo muito grande ou não ter muita noção. E ir atrás do seu diretório também, sabe? O diretório vinha atrás de nós e a gente colaborasse. Assim. Então, dizer para esses alunos que se eles precisam de ajuda, seja na parte acadêmica, seja na parte profissional, querendo ou não, a gente tem eventos para isso também, ou até mesmo na parte de saúde mental. sabe? É difícil, a engenharia não é um curso fácil, nenhuma das engenharias. Estar na URGS também não é fácil, entrou numa universidade federal, que não é fácil estar aqui dentro, daí tu entra na engenharia também, que é mais difícil ainda, te torna um dia a dia bem difícil, muitas vezes a própria questão de ir para o Vale, para o Centro, para Vale, para o Centro, às no mesmo dia, isso realmente cansa. Mas mostrar para eles que a gente está aqui para ajudar, até mesmo para quando eles querem, enfim, desopilar um pouco, a gente tem eventos para isso. Então eles se sintam à vontade de participar do seu Way, seja como membro, como participando só dos eventos. A gente está aberto também para opiniões. A gente não é fechado, então, que seja para críticas construtivas, seja para elogios também, elogios que todo mundo gosta, a gente realmente está aberto para eles, eles podem nos procurar para qualquer coisa. assim E é algo que aos poucos a gente tem notado, assim eu acho que o retorno do ano passado foi bem difícil para o presencial, foi algo muito rápido, assim agora a gente começa a perceber que eu acho que realmente o pessoal vem para tirar dúvidas aqui. Hoje a gente, por exemplo, não faz mais o TRI, o TRI escolar. Mas muita gente começa a vir aqui perguntar, então às vezes as pessoas já chegam aqui, ah, eu sei que vocês não fazem mais, mas vocês sabem dizer como que a gente faz, onde a gente faz, quando, como funciona e tal. Então a gente sempre tem pessoas ali que acabam passando essa informação, ajuda, dizem onde é, então a gente tá aqui para ajudar, sabe? Está realmente para tornar a vida acadêmica mais fácil, assim, esse dia a dia, essa rotina louca que todo estudante de engenharia tem A gente quer proporcionar que seja não só um ano letivo, mas esse ciclo da nossa vida seja algo bom, não algo ruim A gente realmente entende que é um período que tem que ter boas lembranças, tem que ter boas amizades assim Que o pessoal capta durante a graduação e a gente está aqui para proporcionar isso. Então a gente fica aberto aí. Podem nos procurar de qualquer forma, seja através do próprio site, lá que tem um campo para entrar em contato, pelo Instagram, enfim, a gente está aberto para conversar. Ramon e Iago Cruz, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabenizamos a ti e aos demais integrantes do SEU E que atuam na gestão 2023. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado muito pelo convite. Espero que o pessoal também tenha gostado. E fico aberto também para qualquer outra conversa também que a gente quer fazer. Muito obrigado.